Welcome Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar sobre Eleanor, a bela filha mais velha de Sam Gamgee. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, Deixem já um grande gosto neste vídeo Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E vamos já aqui falar na minha t-shirt que tenho aqui com o Tom Bombadil e os nossos queridos Hobbits, que é uma das 4 t-shirts da nossa parceria com a Nerdstore. Por isso pessoal, passem também lá na nossa landing page no site da Nerdstore para adquirirem esta ou uma das outras nossas T-shirts. Esta aqui é Everybody Loves Tom. Pois bem, pessoal, é isso mesmo. Hoje estamos aqui para falar de um personagem do legendário. Neste caso iremos falar sobre Elanor. E como sempre, quando falamos sobre personagens ou locais, gostamos de começar sempre pelo nome. Vamos lá. Elanor é um nome em Sinari e significa Estrela, Sol, Sun Star. Temos L, que é Estrela, e Anor, Sol. Eleanor é aquela florzinha dourada que temos em Lorien e a sugestão para que Sam desse este nome à sua filha veio do nosso Frodo Baggins. O primeiro rebento de Sam e Rosinha nasceu em 25 de Março, uma data que Sam observou. Bem, Sr. Frodo, estou em um belo impasse. Rosa e eu tínhamos decidido chamá-la de Frodo, com sua licença, mas não é um ele, é ela. Se bem que é uma menina tão bonita como qualquer um poderia desejar, puxando mais a rosa e o caminho, por sorte. Então não sabemos o que fazer. Bem, Sam, comentou Frodo, o que há de errado com os velhos costumes? Escolha um nome de flor como Rosa, metade das meninas do condado é chamada por nomes assim. E o que poderia ser melhor? Acho que tem razão, Sr. Frodo, disse Sam. Ouvi alguns nomes lindos em minhas viagens, mas acho que são um pouco grandiosos demais para uso e abuso diário. Como se poderia dizer. O feitor, diz ele, faça com que seja curto e aí não vai ter quem cortar antes de poder usar. Mas, se for ser um nome de flor, então não me preocupe com o comprimento. Precisa ser uma flor bonita, porque sabe, pense que ela é muito bonita e vai ficar bonitona. Frodo pensou por um momento. Bem, Sam, que tal Elanor, a estrela sol? Lembra-se a florzinha dourada da relva de Lothlorien? Tem razão, mais uma vez, Sr. Frodo, exclamou Sam, com deleite. Era isso que eu queria. Apesar de não ser típico as hobbits e os hobbits serem nomes em élfico, neste caso, em Sinari, ela tem o um nome típico de hobbit, pois tem o um nome de uma flor. Eleanor era conhecida como Eleanor de Fair, Eleanor a Bela. Pois ela era bastante bonita, tinha também a pele mais branca do que o costume e era também mais delgada. E também tinha o cabelo loiro, assim como duas das suas irmãs, o que também não era comum para Hobbits. Sabemos que o Fer aqui é bela, mas também temos aquele trocadilho porque Fer também quer dizer loiro, assim como temos também em Calagorm, que também, supostamente, seria loiro, um dos filhos de Fëanor. Elanor nasceu no dia 25 de Março de 1421, segundo o calendário do Shire, o ano 3021, da Terceira Era. No entanto, esta data ficou registrada no calendário de Gondor como o primeiro dia da Quarta Era. Foi também neste dia, 25 de março, mas dois anos antes, que se deu a queda de Sauron. Ela nasceu um ano depois do famoso ano de 1420 do calendário do Shire, que ficou conhecido como o Ano da Abundância, pois houve grande fartura de colheitas e também nasceram muitos hobbits loiros, o que mais uma vez não era comum foi a única dos filhos de Sam a conhecer Frodo. Após o seu casamento, Sam e Rosa foram viver com Frodo para Bag End, para Bolsão, para Fundo do Saco, e lá viveram até o resto da sua vida. Sendo assim, Eleanor chegou a viver também com Frodo em Bag End. Ela teve mais 12 irmãos, sendo que o que veio a seguir nasceu em 1423 e foi Frodo. Temos também Rose, Rosa, Mary, Pippin, Goldilocks, Cachinhos de Ouro, que será a outra irmã de Eleanor que terá cabelos loiros, Amfest, Daisy, Margarida, Primrose, Prímula, Bilbo, Ruby, Ruby, Robin e Tolman ou Tom. Segundo aquilo que temos registado, a família de Sam foi a família com mais filhos. Ele e Rosa tiveram ao todo 13 crianças. E entre todos os irmãos, vemos então que ela é a única que tem realmente um nome em Sindarin, em Elfico. No ano de 1436, e aqui eu vou dizer sempre os anos segundo o calendário do Shire, nesse ano o rei Elessar veio até ao norte, até Arnor, e esteve então algum tempo no lago Vesperturvo. E... A Eleanor tornou-se uma das damas de honra da rainha Arwen. No ano de 1442, Eleanor e os seus pais foram até Gondor e viveram lá durante um ano. Em 1451, ela casa com Festret of Greenhome, de Ilha Verde, nas colinas distantes, nas Far Downs, e tem o seu primeiro filho em 1454. O primeiro filho do casal chama-se Elfstane Robert Foster no seu livro The Complete Guide to Middle-earth, nós já temos aqui duas linhas no canal, indica que Elfstan é uma obitização de Elfson, que é pedra élfica, ou seja, Elessar. Isto é apenas uma suposição, pois não temos fundamento, muito fundamento canónico. Temos sim, no volume 7º do The History of Middle-earth, o The Treason of Isengard, na parte sobre o desenvolvimento do capítulo do Senhor dos Anéis, Farewell to Lorien, Adeus a deusa Lorien, temos lá que uh, quando Galadriel dá a pedra élfica a Aragorn, supostamente antes era, ela dava a pedra a Gimli, mas quando ela decide que, que a pedra será dada a Aragorn, que naquela versão ainda tinha o nome Trotter, que Tolkien escreveu uma data de nomes nessa folha e um desses nomes que lá está, para além de Elfstone, Aragorn, temos lá, assim Elfsen, Mas Tolkien apenas deixou lá o nome e não relacionou com todos os outros. Neste caso, seria se teria mesmo alguma relação com Elfson. E comparando os nomes, parece sim que há ali qualquer relação, mas não podemos afirmar. No entanto, achei interessante trazer esta curiosidade aqui para vocês. Entretanto, em 1452, vamos retornar agora dois anos antes do filho de Elanor e Fastrat ter nascido, em 1452, a região de Westmark, o Marco Ocidental, ou como temos aqui na tradução portuguesa, a Marca do Oeste, essa região foi acrescentada ao Shire, ao Condado. Esta região fica entre as Colinas das Torres e fica entre as Colinas Distantes. Também já temos aqui um vídeo onde eu falo sobre as Colinas das Torres, o TT 494. Esta região, acrescentada ao Shire, foi uma dádiva do Rei Elessar e muitos Hobbits mudaram-se para lá. E em 1462, a pedido de Sam, o Thane, que era nada mais nada menos do que Pippin na altura, nomeou Fasrat, o marido de Eleanor, como o guardião do Marco Ocidental. Eles mudaram-se para a cidade Under Towers, sob as Torres, e por lá a sua família viveu durante muitas gerações. Infelizmente, em 1482, morre Rosa, a mãe de Eleanor, esposa de Sam, Sam parte então de Bagend, que era onde eles viviam, e ele encontra-se então com Eleanor, que é a última a vê-lo uh, antes dele partir. Ele dá-lhe então o um Livro Vermelho, que fica a ser conhecido como o Livro Vermelho do Marco Ocidental, também já temos aqui um TT específico, o TT 357. O livro fica então a encargo dela e da sua família. E é dito entre eles que Sam partiu até às Colinas das Torres, passou por elas, foi até aos Portos de Cinzentos e, através de lá, Partiu para o Oeste, o último dos Portadores do Anel. Agora vamos falar aqui num ponto que eu ainda não tinha chegado lá de propósito, espero que tenham reparado, que é os nomes de Eleanor, neste caso o sobrenome, ou como nós dizemos aqui em Portugal, o apelido. Temos então a família do seu pai, que era os Gamgee, Sam Gamgee, e temos Rose Cotton, que na tradução brasileira está para Rosa Vila Sam e Rosa deram o nome à sua família de Gardner, ou seja, jardineiro. Eleanor casou com Fesshred, e Fesshred aqui não temos o seu, o seu apelido, temos apenas que é de Greenholm, Ilha Verde. A família deles ficou conhecida como os Fairbanks, ou seja, Lindo filhos, ou na tradução aqui de Portugal, Infantes. Fairbank é uma variante do norte da Inglaterra para Fairchild, ou seja, criança bonita. A sua família ficou então assim apelidada, pois eles herdaram de Eleanor a sua beleza meio élfica. Aqui Fer também poderá ter o sentido de loiro, mais uma vez, mas aplica-se também, sim, a beleza. Agora vamos aqui a algumas curiosidades. Eleanor e Fastread não tiveram apenas o Elfstan, tiveram também pelo menos uma filha. E sabem onde é que temos essa informação? Nas Aventuras de Tom Bombadil, que também já temos aqui a resenha no canal. Neste livro temos o 16º poema, que se chama The Last Ship, o último navio. Neste poema temos uma mulher que se chama Fíriel É uma mortal princesa de Gondor e que poderá estar também na linhagem de Aragorn. É um nome em Quenya, que significa literalmente mulher mortal, mortal woman. Ela, neste poema, é atraída pela música de elfos e encontra um grupo que vai partir para o oeste. Como ela tinha, de facto, uma beleza élfica, eles os convidam a ir com ela, mas ela de facto não pode porque é uma mulher mortal. Nas notas deste texto e também no prólogo do livro, temos lá que de facto Firiel é o nome de, de uma filha, um, de uma filha, pode não ser apenas a única filha, é então o nome de uma filha de Eleanor e Festred. Neste caso sabemos aqui que o nome de facto não pode ter tido origem no marco ocidental, sendo o nome em Quénia, mas não nos podemos esquecer que Elanor viveu uh, em Gondor durante um ano quando era mais nova e também eles sempre tiveram lidação com o rei Elassar, Por isso pode ter vindo daí a origem do nome para a sua filha, Fidiel. Agora vamos passar a outro livro, Sauron Defeated, o nono volume do The History of Middle-earth. E lá temos as versões do epílogo que nunca chegou a ser publicado no Senhor dos Anéis, que foi apenas publicado aqui neste livro após a morte de Tolkien, que foi publicado por Christopher Tolkien. Este epílogo seria nada mais nada menos do que Sam a falar com os seus filhos, ou então apenas com Eleanor, porque temos diferentes versões, a falar sobre o Livro Vermelho e também sobre algumas curiosidades uh, da Terra-média, da altura dos eventos da Guerra do Anel. Temos aqui nestas versões do epílogo que Sam chama a sua filha Ellie ou Elanorele, que será um diminutivo para é, lá, não. é curioso que aqui temos os filhos de Sam que têm bastante curiosidade sobre aquilo que aconteceu na Guerra do Anel e Sam conta várias dessas informações ou então até tem registadas numa folhinha escrito por ele as perguntas que os seus filhos fazem e as respostas. Temos aqui algumas informações interessantes como, por exemplo, é dito aqui que o cavalo de Gandalf, Shadowfax, foi com ele para, uh, para o oeste, não ficou na Terra-média. Os filhos de Sam têm também bastante curiosidade, por exemplo, sobre o que aconteceu com as entesposas, onde é que está Gimli, onde é que está Legolas. Eleanor, por exemplo, quer muito ir a Lorien ver as flores que deram origem ao seu nome, a flor Eleanor, e também fica preocupada se Celeborn está triste por Galadriel ter ido embora e o ter deixado sozinho lá em Lorien. Aqui diz também que a sua beleza é uma espécie de dádiva, não por ter herdado da sua família, mas, como que uma graça élfica que foi passada para ela. Aqui também nestas versões do epílogo, Sam recebe uma carta do rei Elessar e também temos aqui estas versões da carta. Aliás, na nova versão do Senhor dos Anéis Britânica, aquela edição de luxo fantástica maravilhosa que traz vários extras, tem lá uh, como extra esta, esta carta que Aragorn enviou a Sam. Esta carta uh, convida. Sam e a sua família têm lá os seus filhos, uh, mesmo na carta, todos convidados, para se encontrarem com Aragorn na ponte do uh, Brandywine, na ponte do Brandvim. Pois, como nós sabemos, Aragorn proibiu a entrada de gente grande no Shire, no Condado, sendo que ele também irá cumprir a regra que ele próprio estipulou eles depois irão também passar algum tempo com Aragorn ao Norte, ao Lago dos Aqui temos mais uma vez o dia 25 de Março. Numa das versões temos que eles vão se encontrar com Aragorn no dia 25 de Março, na outra o epílogo passa-se mesmo no dia 25 de Março, no aniversário de Elanor. Esta cena no epílogo passar-se-á no ano 1436. Agora mais uma curiosidade que neste caso é referente aos filmes. Na última cena que temos uh, do Return of the King, do Senhor dos Anéis, do terceiro filme, temos que Sam chega então à sua casa e chala Rosa com a sua filha, a Eleanor. A atriz que interpreta a filha de Sam no filme, Eleanor, é na vida real a filha de Sheen Austin, Alexandra Austin. Achei que fosse uma curiosidade interessante para acabar aqui este vídeo. E é isso pessoal, ficamos por aqui. Falamos então sobre Eleanor, a bela filha de Sam e Rosa, que deu origem à família dos Fairbanks, os lindos filhos que se tornaram os guardiões do Marco Ocidental. Em breve iremos falar também sobre uh, o Marco Ocidental e os próprios Fairbanks e um dia iremos falar também é claro sobre o nosso querido Sam. Mas por hoje ficamos por aqui. Eu espero mesmo muito tenham gostado deste vídeo. Já sabem, deixem like aí embaixo, comentem o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam também de nos seguir pelas nossas redes sociais seguir também o nosso site e passar na nossa página lá no site da Nerdstore onde podem ver os nossos produtos que temos em parceria com eles. E não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk e pertencer à nossa membership e ter acesso a conteúdo exclusivo. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Ou então também nos podem ajudar através do Submarino, onde temos lá a nossa página também